Baixa de preço em apartamento 100% mobiliado e projetado. Música para os seus ouvidos, não é verdade? Estamos com esse lindo apartamento de 143 metros no Cecílio Clemente em Torre Única. Com três suítes, sendo uma master com closet, sala para três ambientes, lavabo, corredor com projetados, ampla cozinha... Área de serviço, dependência de empregada completa e três vagas de garagens cobertas. E nesse bolo não tem som a cereja não, viu? São várias. Piso em porcelanato, móveis assinados pelas arquitetas Andréa de Paula e Gabriela Nóbrega, bancadas em granito, louças e metais sanitários de primeira linha da marca Deca, com projeto de iluminação em todos os ambientes. No condomínio temos salão de festa, piscina adulto infantil, churrasqueira, playground, mini quadra, copa, segurança 24 horas, portão eletrônico e gerador para áreas comuns. Tem mais detalhes, quer saber? Comente e envie direct Cecílio Clemente e receba todas as informações. Mais uma oportunidade da Penatis Inteligência Imobiliária, ajudando pessoas a construir novas histórias.